Olá, olá gente amada. Então, estou aqui numa paz é, imensurável e consegui atingir é, o nível da neutralidade e estou assim nessa busca né, e acho que é um degrau importante para cada ser humano que está habitando esse planeta nessa né, nova etapa, dessa nova terra, nesse né, caminho que a gente está semeando toda essa luz, né, que cada um tem dentro de, de, de si, né? Então, e, e essa ferramenta que esse casal maravilhoso que está trazendo aqui para Curitiba e está levando ao Brasil todo é uma coisa assim que faz, ser, faz com que a gente reverbere em nós todo esse amor, né, que vem da inteligência suprema criadora, né? Então eu só tenho a agradecer a, essa, a, a esse casal maravilhoso né, que agora estão se unindo essas energias masculina e de feminina, né, e para que haja essa evolução, essa libertação do nosso planeta de tudo essas magos ressentimentos que a gente carrega, né, que a gente foi pro, programado. E, então, essa reprogramação que está sendo feita aqui. É uma coisa assim, que eu recomendo né, e que cada um deveria é, né, investir em si, procurar essa emancipação, essa libertação. Então, muita luz a todos e gratidão a, todo, a, a esse casal maravilhoso que está aqui. Muita luz.